Então, receba, meu irmão, a revelação do Espírito Santo. Neste momento, eu chamo você para fazer uma oração comigo. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, permita, Senhor, que eu venha receber a revelação da Tua Palavra, do Teu Evangelho. Mostra-me, Senhor, a Tua palavra viva ao meu coração. Quando eu ler a Escritura, o Senhor me revele, o Senhor fale, o Senhor me dê visão, me dê compreensão, me dê entendimento, me dê revelação para que eu possa entender o que é que a palavra de Deus está dizendo. Senhor Deus, eu recebo, ore comigo agora, eu recebo, Senhor, Teu Espírito Santo, o entendimento, a visão, a revelação da tua palavra no meu coração. Senhor, a tua palavra neste momento penetra profundamente no meu coração e no seu coração. Ah, semi canta, e canta,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 e abençoando você, tá bom? Vá nos comentários e deixe a sua opinião. Um beijo no coração e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.